Foi começar com as eleições Que eu vou começar a falar pra vocês Com a data todos os políticos que a gente conhece Eu vou falando pra vocês e prestem atenção Até a Marina Então preste atenção, ele não talvez, não sei muito bem, mas o Lula está preso E agora, qual vai ser a treta no Youtube? Já rolou pra caramba Até com Felipe Cacenari Pode crer que teve é, é, é, é. Até o Whindersson Teve uma trechinha Então vai sentir saudade, é a questão que todo mundo vai com certeza sentir Não vamos esquecer de cada um que passou Tudo que teve ou derrubou, pode ter acabado, mas não O que aconteça uma coisa boa Não vamos esquecer de vocês Então vou continuar E o Neymar caiu de novo Meu Deus, por que isso acontece? E o Titi também emocionou e caiu E até agora sabemos que Dragon Ball e outras coisas que aconteceram muito ruim, mas tem canal que... cada um de vocês e escreve nesses canais que mostram aí muito obrigado obrigado muito